vocês que viram agora aqui, a gente tá no Alto Morão Também conhecida aqui como Pedra do Elefante, por causa da forma que ela tem Dá tá mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia para subir aqui Então, tá afim de fazer, faz isso, ó Chegou no Rio, tá de bobeira, vem para aqui, vem para Itaquatiara, Niterói Aqui é o ponto, irmão então. depois, de, depois daqui de cima, então, dá para tudo descer lá, ó Dá cair ali, ó. Aí a tá com a tiara É tá a parada Ali